A história, por exemplo, do Estado que salva bancos, e porquê é que não salva os mídias? Nós temos a informação do Estado, aqui vou só dar um parênteses, só por isso. Eu acho que é muito importante preservarmos e valorizarmos, e o trabalho jornalístico de investigação custa dinheiro, porque é preciso ter alguém que está a trabalhar e pode estar meses e meses a fio. E o futuro do jornalismo passa muito também pelo jornalismo de investigação. Porque é diferente das notícias do dia-a-dia -dia que temos em todo o lado. Tem mais valor, tem mais... Tem mais por, por também custar mais, as pessoas estão mais dispostas a pagar. O Expresso é o um jornal mais, mais uh, lido, mais comprado. Não é? Portanto, as pessoas estão dispostas a pagar. Quem compra jornais pode está disposto a pagar X para comprar um jornal que, na sua grande maioria, são reportagens longas e de investigação, não é, não são reportagens pequeninas. Pronto. O Estado tem a RTP, tem os, can tem os canais da RTP, tem os canais da RDP e tem publicidade. Okay. Nós temos canais do Estado, portanto, uh, os, os outros canais são privados, eu aí diria, então tirem a publicidade da RTP e os canais privados têm que viver da publicidade e vivem das audiências. Porquê que há audiências? Há audiências porque, só por uma razão. Não é para dizer que, o programa é X, que os programas X é o mais visto. É para dizer que o break X é o mais visto. E os anunciantes vão pagar dez vezes mais por isso. As audiências servem para haver publicidade, para haver receitas, para a indústria gerar dinheiro e para pagar postos de trabalho, etc. Portanto, nos canais privados. Okay? Depois falou-se a propósito disso de haver um o imposto ser mais caro, aliás, ao contrário, baixar o imposto do, dos jornais, por exemplo, pode ser um caminho, mas não sei se vai ser o suficiente, mas acho que isso é, coisas tem que se estudar, tem que se trabalhar, tem que se investigar, tem que se perceber se vale a pena, qual é, em termos de receita, vai dar, não vai dar, vale a pena, não vale a pena, é por aí, é por ali, tá? acho que temos que estudar, e temos que preo... acho que a preocupação que o Presidente da República lançou, acho que é importante. Agora, os canais públicos também serem não terem, por exemplo, publicidade, como têm os privados e, e viverem de capitais, agora isso significa que a informação é mais isenta nos canais, nos canais públicos? A partir de assim, nós não sabemos. Nós vivemos em democracia, mas podemos deixar de viver. É? Significa que o facto de estarmos numa empresa privada que tem capitais principalmente portugueses, ou, que, ou outra que é privada e tem capitais principalmente espanhóis, chineses, ou de, de, outro, de outra cultura, ou de outro povo qualquer, é mais isenta, ou não é? O jornalismo é isento, okay? é influenciado, é. o canal é influenciado pela necessidade da audiência, obviamente, não é? porque é que o Rio Vitória, ou, ou, ou o outro qualquer, outro qualquer de futebol que está a falar quatro horas seguidas, ou que estamos em direto sempre à espera, porquê? Porque isso vai dar audiência e audiência vai dar receita publicitária, ponto. E estamos numa indústria e que precisa de ganhar dinheiro. E ganhar aos concorrentes.